Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. É, convido os irmãos a agora entrarem na presença do Senhor, fecharem seus olhos. Nós vamos orar e convidar o Senhor a estar presente conosco. Paizinho, Pai querido, nós nos colocamos diante de Tua presença, Senhor. É, convidamos, Senhor, o Espírito Santo de Deus a estar presente conosco neste momento, Senhor que todo e qualquer preconceito, Senhor, caia por terra. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos usar, usar a mim, usar o irmão Jair, Senhor, a ministrar aquilo que o Senhor quer ministrar para os homens nessa noite, Senhor. A ministrar aquilo que o Senhor quer falar para a igreja, que o Senhor quer falar, Senhor, a cada um de nossos corações, Pai. Pai, eu peço Tua misericórdia sobre nós, sobre o Brasil, sobre a igreja, sobre Teus filhos, Pai. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos então louvar o Senhor. Amém? me convido a igreja a abrir as suas bíblias no evangelho de Marcos a partir do versículo 4 é, no capítulo 35, não, perdão, capítulo 4, versículo 35 é, aqui Jesus, ele só para situar os irmãos ele estava é, dentro de um barco, mas um pouco antes ele tinha saído é, do sermão do monte. Né? Então, ele tinha passado um dia pregando no, no monte, e aqui ele entra no, no capítulo 4, é, citando o seguinte. Naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Então eu quero dar um, um pause aqui para a gente entender um pouquinho, entrar um pouquinho nessa história. É, logo ali no início ele já fala que naquele dia já era tarde. É, por muitas vezes nós, é, nós, não, nós não entendemos como homens que o nosso calendário ele é diferente do calendário de Deus. As coisas acontecem é, fora do nosso tempo, as coisas acontecem dentro do tempo de Deus. Há, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. É, então, é, nem sempre a vontade de Deus é a vontade de, do homem. É, existe um plano do homem e o plano de Deus. As coisas, então, nem sempre é, coincidem. É, por muitas vezes... Eu, te convido a pensar é, se tu alguma vez tu não pensou que já era tarde demais para alguma coisa né? é, chega, chega um momento que a gente está dentro de um barco já cansado porque a gente acha que é tarde mas na verdade a gente está navegando com Jesus tá Jesus dentro do nosso barco e ele nos deu uma direção né? então é, o que acontece porque nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem porque nós amamos a Deus nós amamos a Jesus, né? E aqui na palavra um pouquinho abaixo no 36 ele fala aqui, ó, que é, ele estava no barco e outros barcos o seguiam. Eu quero atentar a essa palavra aqui, porque não era um barco só. Ou seja, é, nessa viagem não é um barco só que está andando, são mais barcos. É. Então tu não está sozinho. Neste, neste, nessa, nessa viagem. Amém, Amém. É? E, dentro dessa viagem, ainda continuando em Marcos 4, é, acontece uma coisa é, extraordinária: que ora, a palavra diz, Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a assim, se encher de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece-te. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: que é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Né? É, nessa palavra aqui, eu entendo que o Senhor traz para nós duas principais mensagens, assim, que é isso que o Senhor quer falar para mim, é, para a igreja e para ti que está assistindo. Né? É, ele, Jesus está dentro do nosso barco, e sempre que nós clamarmos ao Senhor, Ele vai vir nos socorrer. É, ainda que a gente acha que nosso barco já está enchendo de água, porque se a gente está numa viagem dentro de um mar e o barco está enchendo de água, a gente começa a ter medo. É, se a gente é, hoje a, a, a, o que eu quero trazer é que o medo ele tem batido à porta de muita gente. É, nós como homens nós nós é, creio que são poucos os homens em que o medo não bateu à porta. Eu penso muito nos irmãos aí que vivem de vendas, por exemplo, que hoje tem o um comércio fechado. Né? É, irmãos que têm empresa, irmãos que têm empregos que necessitam de estar presente para que o, o sustento não pare, ou seja, está começando a entrar água dentro do barco. E o medo vem bater a porta. O medo bate a porta. E, e, e isso... isso a gente acha que por hora não tem solução, mas o Senhor está no barco conosco. Né? Amém. Eu vejo, eu vejo irmão deck que é bem bem isso aí mesmo, porque ah, muitas vezes nós nos apegamos né, até na, na, na reunião anterior eu falei que muita gente bota nossos problemas af, acima de Deus, né? E nós temos o nosso Pai Maior, né? Que é Jesus foi um exemplo. É, em tempo terreno de, de vida que ele teve aqui no, no meio dos, dos discípulos, né? Ele foi um exemplo de, de segurança, um exemplo de paz. Ele tinha o um domínio sobre todas as coisas, né? Mas o que que mais, assim, mexe comigo, assim, na, na essência do, do que Jesus representa é a, a simplicidade a humildade dele. Jesus nunca foi uh, prepotente ou foi arrogante ou foi algo, assim, que deixava a desejar né então ele tinha o tempo determinado para todas as coisas como torou ali né como que muitas vezes a gente tem dificuldades tem a gente coloca nossas ansiedades acima dos problemas tantas coisas ruins que a nossa que a nossa alma traz para fora né e nós muitas vezes não nos apegamos à palavra de Deus nós uh, buscamos soluções em outras partes outros detalhes assim a gente vê a nossa mente nossas cadeias que estão aqui dentro de nós, que precisam ser quebradas, precisam ser destruídas, elas querem sempre levar para a mão do homem. E não é isso que Deus quer nos ensinar nesses dias. Então eu vejo assim que o poder de Deus ele é muito acima do que a gente possa imaginar. E a gente, nesses dias de, de, que nós comentamos de reflexão, de uma intimidade maior, Deus faz uma pergunta para mim, para ti, para os irmãos. Uh, aonde tu tem colocado os teus olhos? Né? Porque muitas vezes a gente esquece, né, de colocar os nossos olhos na verdade do Senhor. A gente muitas vezes uh, coloca o tempo uh, em coisas fúteis né. A gente tem se muito, eu, eu falo pela minha palavra, eu digo por, por mim próprio, muitas vezes, a gente se apega a, a muitas notícias, né, e acaba esquecendo da palavra de Deus, e hoje nós temos muito, muito a agradecer a Deus pela essência da vida, por tudo, por tudo que a gente tem sido abençoado por Ele, né André? É, e a segunda coisa que o Senhor nos fala, que fecha muito bem com o que tu falou, irmão, que toda ameaça, tudo que vem contra, toda tempestade que vem do Senhor, ela está abaixo da sua palavra. É verdade, então a gente precisa entender esse propósito, Uh, Deus tem sacudido, tem, tem nos trazido assim a uma, uma reflexão profunda, né? E, de que realmente o que que a gente tem? Qual é a essência de Deus na nossa vida? Qual é o que, aonde aonde que nós declaramos, né? Que Deus nosso é nosso Pai verdadeiro, né? Então a gente precisa entender esse propósito nessas adversidades, como a tempestade veio, Jesus lá no repouso dele e eles ficaram ansiosos, ficaram nervosos, ficaram com medo. O medo é um é um dos maiores desafios hoje, né? Para nós homens principalmente, né? E a gente precisa entender que Deus tem nos ensinado, tem nos dado uma oportunidade de buscar mais intimidade com Ele, para nós ter mais segurança. Nós como líderes, eu sempre falo que a gente tem muitos, nossos filhos vão vão olhar para nós, vão querer ver um exemplo de Cristo, jovens, jovens. Uh, nós temos sido oportunizados grandiosamente no nosso ambiente profissional também a expressar Cristo né André então eu vejo que é um é um novo tempo que Deus tem nos dado e e tem sacudido nossos corações nossas nossos nosso interno assim para uma reflexão mais profunda né sim isso mesmo é no versículo 39 Jesus quando despertou repreendeu o vento e disse para o mar acalma-te emudece-te ou seja Jesus ele veio com a palavra. Jesus veio trazendo a palavra, resolvendo os problemas, o problema temporário, vamos falar, do, dos discípulos naquele momento. né? Quem estava no barco e até os outros barcos que estavam ao redor, que não estavam com Cristo, né? mas uh, sim, estavam no mesmo mar. E Jesus, quando os discípulos chegaram a, ele, a Jesus e pediram, ah, Senhor, nós vamos a pique, nós vamos perecer. É, então, é, Jesus mandou com a sua palavra que o vento cessasse. Né? Então, é, hoje o Cristo homem ele não habita mais entre nós, mas o Espírito Santo sim. Amém. O Espírito Santo ele habita em mim, habita em ti, então é o Espírito Santo que vai nos trazer a palavra. E creio, irmão, que hoje nós estamos vivendo dias, talvez... Muitos vivem dias de medo, dias de angústia, de ansiedade, mas não, Cristo habita em mim, Cristo habita em ti, Cristo habita em você que está assistindo, e você tem o poder de clamar ao Senhor, através da oração, e levar uma palavra para a vida de alguém que possa estar precisando. Amém, é, é? verdade. Então, é, através do Espírito, uma palavra que seja liberada para alguém, sim, vai trazer bonança. Sim, vai trazer a paz. Sim, vai acalmar tempestades. É. É. Amém. Amém? Uhum. Eu, na sequência do que o irmão Dere trouxe, também eu tenho aqui uma palavra que está em 1 Coríntios, uh, capítulo 13, né, uh, onde fala sobre o amor é o dom supremo. A prova de Deus diz assim, ó, e eu passo a mostrar-vos ainda o caminho sobre modo excelente, Ainda que, eu fale em língua, ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que, é, que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os, os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se sobrevivece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, exaspera não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Até que eu queria um ponto também de reflexão, que hoje nós somos chamados uh, no caminho do Senhor, e é um tempo assim que o Senhor tem nos uh, reavaliado. O Senhor sabe que está no meu coração, está no coração do irmão André, no coração de cada um, o Senhor sabe todas as dificuldades também, o Senhor sabe tudo sobre nossas vidas, né? E eu creio assim que o Senhor está nos buscando, assim, a trazer uma uma realidade nova de qual é o grau, qual é a importância que realmente Deus tem tem tido para minha vida, para tua vida, né? É, porque a gente tem tido uma oportunidade, irmão André, que nunca se teve. Nós temos aí, é, tido através das nossas autoridades, né? Sobre a nação brasileira, a posição da igreja, e ontem até foi um dia diferenciado sobre a proposta do jejum, né? Uh, creio que acho que acho não tenho certeza que é um despertar que o senhor quer, não só em dias determinados, mas outros dias também que a gente possa, assim, estar tá se doando ao próximo, né? Porque a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Nós não estamos aqui para ver destaque de homem, ou porque é, quem vai ser melhor ou quem vai ser maior ou inferior, né? Deus nos vê numa, numa igualdade e a expressão do amor, né? Que tu pode ter todo conhecimento, pode ter todos os dons. Pode ser um, uma pessoa que faz o bem ao próximo, né? mas Deus sonda lá no íntimo do nosso coração, o que está que ali dentro, na verdade, né? E eu eu creio que esses dias, assim, a gente, o Senhor tem nos oportunizado até para nossa congregação, assim, eu, eu vejo, assim, que o Senhor fez um mover totalmente diferente. É, eu até quero compartilhar aqui uma experiência que nós tivemos lá em casa, que numa manhã dessa a gente estava ali orando, e o Senhor nos inquietou, a mim e a minha esposa, Andréa, é assim de colocar diante do grupo da igreja que nós temos o grupo dos homens né e nós temos, nós temos o grupo das pedras também se havia alguma necessidade assim no corpo da igreja né que os irmãos tivessem a liberdade se algum irmão soubesse algum irmão que tivesse com dificuldade né ali nós sentimos um grande mover do senhor e eu até sinto de testemunhar algo assim que foi feito assim né Na, nesses dias da minha vida né que que foi algo tremendo assim então foi na, na manhã eu me acordei assim um pouco me despertei um pouco assim preocupado assim até com as minhas questões particulares também com os meus compromissos né mas aquilo foi a hora que eu acordei assim daí aquilo passou de relance assim e depois nós sentimos de fazer esse esse esse mover assim através do grupo da igreja do, de uma movimentação para o corpo né e eu, eu quero testemunhar que nesse aí a gente fez isso na parte da manhã, fiz contato com alguns irmãos, que a gente tinha um pouco mais próximo, né e também deixamos claro, assim se algum, algum irmão soubesse, alguém que tivesse necessidade, falasse para nós passar para o corpo essencial da igreja, né o que, que poderia se fazer, né? porque foi um grande mover. E aí a gente fez isso na parte da manhã, a gente almoçou, aí depois do almoço a gente foi dar um, uma descansada ali, e ali, daí eu peguei no sono, dei uma cochilada, e de repente eu acordei assim, e vi que tinha uma, um, uma ligação no meu telefone ali, né? E depois uma mensagem também de um irmão que sentiu de, de fazer uma oferta, né? E aquele foi um... Aleluia. Deus é bom em todo tempo, irmão. Deus está cuidando de ti, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de todos. Meu. Eu fiz um eu, eu defini como um, um grande mover do Senhor, porque... É, a gente, que, como o André falou, trabalha com vendas, a gente tem, assim, nossas preocupações, tudo nossos medos, né? Mas aquilo estava mais dentro do meu coração, não tinha compartilhado com ninguém, né? Então, ali, o irmão sentiu de, de fazer uma oferta ali, né? O, o irmão não sabia do meu do meu tempo, né? na verdade, eu compartilho mais com a minha esposa em casa, a gente é mais reservado também. E ali, o senhor eu vi, ele disse que quando o meu coração... se dispôs a ter uma preocupação com o próximo. Está uh, preocupado com o que Deus quer, na verdade. Ele faz a parte dele. Então, eu creio é, que é muito importante a gente ter essa essência esse, do que Deus tem nos ensinado. De quanto Deus tem nos abençoado, porque, como a palavra dele diz assim, que ele, ele é o... Ele é o amor, Ele é o dom supremo, Ele se preocupa com, com todas as coisas, ele, ele dá a resposta no tempo certo. Naquele momento, nós nos dispôs, a gente se dispôs a se preocupar com o próximo. E Deus cuidou das nossas coisas também. Então, eu creio que essa experiência que eu tive, eu creio que muitos irmãos podem ter ainda, sabe? Eu glorifico o nome de Deus porque é nos pequenos detalhes que Ele tem olhado o teu coração. E muitas vezes a gente está muito preocupado com coisas naturais, com a nossa prepotência, com o nosso conhecimento, e a gente tem esquecido de olhar para o próximo. E eu, eu vejo assim que foi um grande mover foi uma experiência única, que a gente precisa, assim, quando Deus faz isso também, a igreja precisa saber, porque muitas vezes a gente está muito preocupado com as coisas, e Deus tem cuidado de todas as coisas para nossas vidas, e a palavra de Deus diz que Ele Ele cuida dos deles. Então a gente precisa entender, tomar mais posse, da que Deus quer, quer quebrar. Quebrar com o medo, quebrar com as indiferenças. Deus quer que a gente seja assim mais fiel a Ele, irmão. Quer que a gente possa mais. Porque na sequência da palavra fala, ele diz o seguinte, ó. Eu creio, irmão, que Deus quer levar a igreja a um grau de maturidade. Porque a palavra de de 1 Coríntios 13, no capítulo 13, no versículo 11, ele fala assim, ó, que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho obscuramente. Ainda nós vemos Deus obscuramente, nós não temos a definição real do Deus vivo que, no, que nos cuida, que nos dá a vida. E, ó, então veremos face a face, agora, conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, cara, Deus sabe das tuas necessidades, sabe das tuas dificuldades, sabe das tuas limitações, mas o que Deus quer, na verdade, é o teu coração. Eu creio que a igreja precisa entender esse chamado de Deus, nós homens precisamos entender, ter mais fé e saber qual é a grande essência que Deus nos chamou, irmão André. Eu creio que Deus tem nos oportunizado, tem nos dado, e vai dar muito mais experiências. Eu creio que nós vamos ter muito mais testemunhos do que Deus fez nesses dias, mas o que mais vai ser edificante para a casa do Senhor é o que está no teu coração. Naquele momento, quando a gente se dispôs a ter uma preocupação com o corpo, Deus nos honrou, Deus, honrou, Deus nos abençoou. E isso é tremendo, porque é uma experiência única, que nós precisamos ter mais ainda, né André? Isso, porque irmão, o verdadeiro amor lança fora o medo. Lança fora o medo. É. Uhum. Eu convido a igreja também a abrir em Atos 3. Né? Atos 3. Eu queria voltar ali, porque Jesus naquele momento lá, ele falou assim, por que são assim tão tímidos? Naquele momento do barco, né? por que, que são, na verdade, por que, que vocês têm medo? Homens de pequena fé, deixa eu abrir aqui em Atos 3, aqui. Em Atos 3, né, é, a palavra diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou e imediatamente seus pés e tornozelos ficaram se firmaram. Amém, irmão. É tremendo porque João era o discípulo mais próximo, era era o que tinha liberdade de colocar a cabeça dele diante do, do peito de Jesus. Então, o que que o que que o nós temos que aprender, que eu defino assim, meu irmão, que uh, a palavra de Deus fala assim, que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, muitas vezes nós uh, questionamos realmente uh, o amor de Deus, por pura incredulidade da gente, por pura falta de discernimento. E Deus tem nos dado a oportunidade de reavaliar, Deus tem trazido, Ele trouxe no, no jejum de domingo sobre a nação brasileira, para nós nos arrependermos. Deus trouxe na ministração do pastor de domingo sobre o arrependimento. Nós temos aqui o irmão Gilmar, que ministrou também no estudo sobre arrependimento. Um dos pontos na intercessão hoje, também, que vai se acontecer essa semana, é sobre o arrependimento. Então, que nós precisamos entender, que nós precisamos nos humilhar, colocar nossas dificuldades, nossas carências diante do Senhor, que nós possamos ser um corpo vivo, nós precisamos entender qual que é o verdadeiro chamado que nós temos, muitas coisas passam em nossa mente, mas Deus não está preocupado, Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa atitude diante do altar do Senhor, que nós possamos uh, não estar negociando o amor com Deus, ou necessidades com Deus, Deus quer uma igreja, que honre seus líderes. Eu, eu já falei na semana anterior. Eh, eu vi um testemunho de um de um líder de louvor que ele fala assim que nesse momento mais delicado você tá pode estar vendo muitas coisas, mas vê o que que teu líder, o que que teus líderes da tua igreja estão falando eles são os escolhidos de Deus para liderar o ministério. Então, muitas vezes, a gente tem se apegado a muitas ministrações fora do corpo, e a, a nossa igreja ela oportuniza vários temas, várias uh, ministrações diferentes que nos ensinam. Então, é um tempo de nós ruminarmos, nós nos colocarmos mais diante de Deus com amor, perfeito, com o nosso coração mais íntrico diante do Senhor. Eu creio, irmão, é que o Senhor vai fazer grandes coisas, quando já, o Senhor já tem declarado nesse ministério, mas a igreja precisa entender o propósito, nós vamos precisamos entender qual que é a nossa posição diante do altar do Senhor, e dar mais valor ao que Deus quer fazer em nossas vidas, irmão. Sim, sim. É, Ali em Atos, Pedro, assim como tu falou de João, que João... Significa amor né? O discípulo do amor E sobre Pedro é, Jesus Cristo é, edificou a igreja Então a gente vê na palavra Pedro e João subiam ao templo Para oração Pedro seria a igreja e João o amor Então quando a igreja se junta com o amor Eles operam milagres né? Eles levam a palavra Eles levaram a palavra Sobre o enfermo Sobre o coxo E eles disseram Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. Então, essa palavra, esse amor, através da igreja, tem que chegar entre entre os irmãos. Eu, eu quero convidar os irmãos a hoje, ao invés de pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem, mandar uma notícia, um, um, é, compartilhar algo que, que, que por muitas vezes a gente recebe e só repassa, que é engraçado, ou que é uma notícia, ou, enfim, é uma, uma vacina, tantas coisas que a gente recebe, né? Eu convido vocês a arrastar o dedo aí e procurar um irmão da igreja e, com amor, conversar com esse irmão. Porque, é, por vezes, nós, sendo igreja, a gente esquece dos irmãos. Eu confesso, irmão, é, levou um bom tempo para mim abrir os olhos e... e enxergar que eu não estou sozinho. Tem uma igreja também, que tem irmãos que precisam, assim como eu precisei, assim como outros precisam, ah, para tudo há necessidade de uma cura. Né? A cuxa, Nós somos, em, em algumas áreas, coxos. Nós precisamos de cura. Nós precisamos também. nos arrepender de algumas coisas. Nós é, precisamos que venha alguém e traga uma palavra para nós. Então, eu sou... É, eu sou Filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim e eu vou levar uma palavra para alguém que pode trazer e vai trazer a cura para alguém. Então, hoje, convido os irmãos a fazerem isso. É, liberar uma palavra para alguém, porque tem alguém que está precisando, tem alguém que está dentro de um barco aí, é, com medo e precisa do amor, precisa amém, da igreja. Amém. E, e Deus mostra, irmão, Deus mostra, o Senhor, a gente tem que ter uma, é, como tu falou, a importância de nós ter uma... uma uma determinação, e realmente, muitas vezes nós perguntamos para Deus, ah, onde tu quer me usar? Às vezes é um simples abraço, um simples palavra, às o irmão está precisando desabafar, está com alguma dificuldade emocional, e a gente precisa se dispor a esse entendimento. Eu creio que o senhor quer, quer dar uma plataforma de unidade de, de, de fé, de amor, de expressão real para a igreja, e a gente precisa ter mais esse discernimento em nossos corações, em nossas atitudes, né? É, Deus tem nos dado uma, um grande tempo de oportunidade, muitos, muitos, muitos, é como o André acabou de falar, muita gente compartilha coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus, né? Então que a gente possa colocar nossos olhos, nosso coração, diante de Deus, pedir Deus, me mostra, e Deus vai trazer em memória alguém que precisa de repente de, um, de uma palavra amiga, de conversar algo, uh, tem muitos irmãos que precisam, a gente tem os, os novos que estão chegando, e a gente precisa, a comunidade de família, precisa entender isso, não só com os nossos de casa, muitas vezes os mais próximos da gente, eu até compartilhei aqui alguns que fui lembrando, fui perguntando, e graças a Deus, muitos irmãos estavam... Supridos, também estavam preocupados com outros irmãos então e isso é, um, é algo tremendo que alega o coração do Senhor porque não é por é por tu doar muitas vezes mas é assim, ó, Deus te mostra o que tu pode dar para aquele irmão e o que está dentro da tua realidade Deus não vai te exigir nada a mais do que tu pode, né irmão André? Eu creio, irmão André, que para hoje acho que seria isso aí acho que não sei se o irmão tem algo mais para completar aqui eu, nós glorificamos o nome do Senhor aqui e nós clamamos a Deus que Ele cada vez mais uh, tenha liberdade, né, em nossas vidas, nos corações. Nesse momento a gente quer agradecer muito a oportunidade que Deus nos dá de estar aqui e que tudo que saiu de nossos corações seja para cair também em terra fértil. Mas que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo todas as coisas nós reconhecemos nossa fragilidade, nossa, também nossas carências, nossas falhas diante de Deus. Pedimos perdão para Deus também, porque nós precisamos reconhecer dia a dia, mas a gente precisa entender também que a gente precisa estar disposto a honrar o nome de Deus. Então que a gente possa, nesse momento, eu quero orar para agradecer, que você, nesse momento, possa estar fechando seus olhos, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui diante da tua presença, aqui como corpo, Pai, nós aqui reconhecemos nossas fraquezas, nossas dificuldades, mas que teu Espírito Santo seja sempre conduzindo, Pai, na reunião dos homens, a todas as reuniões da igreja, os estudos, tudo, Senhor Jesus, que quando nós voltarmos para uma comunhão mais próxima humanamente, Pai, nós venhamos transformados, venhamos mudados, Pai, que teu Espírito Santo sempre tenha liberdade, que tu possa cada vez mais nos ensinar a expressão do amor, Pai. Nós te glorificamos, Pai. Que tu esteja cuidando das nossas lideranças, seus lares, Pai. Coloca a vida do pastor Celso, pastor Tadeu e suas casas, Pai. Que tu esteja lá guardando a vida deles. Que teu Espírito Santo esteja conduzindo todas as coisas na nossa igreja, que é a tua igreja, Senhor. Que nós possamos, no nosso trabalho, onde nós colocar nossas plantas, nossos pés nós possamos representar a Ti, Senhor, com uma integridade única que Tu queres que nós representamos, Pai. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Pai. Se conosco, nos dê uma semana abençoada, nos dê cada vez mais o discernimento da Tua Palavra, Pai, e que nós possamos cada vez mais estar mais próximos de Ti, mais íntimos, Pai. Que Tu encontre morada eterna em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo.